Ser advogado, sim, conhece as leis, sim, me é, diga. Eu com as leis? Amar assim. o Senhor teu Deus, de todo o coração, todo o teu entendimento, toda a alma, toda a tua força. E amar o teu próximo. Quem é o meu próximo? Vou lhe contar uma história. E assim Jesus contou a história do Gonçalves Maritão a maior Gonçalves de Maritão de Um homem que viajava de Jerusalém a Jericó, uma viagem difícil, perigosa. E assim o um homem fazia sua viagem. Quando o homem parou para descansar, estava muito calor, quando menos esperava, foi atacar por ladrões, bandidos que o roubaram, agrediram, levaram o seu dinheiro. Pouco tempo depois, passou um sacerdote, homem de Deus, um que fala de Deus oh, Pobre homem, mas não tenho tempo para me ajudar O homem estava a serviço de Deus, não parou para ajudar o sacerdote, o pobre homem agredido Pouco, pouco tempo depois, só um levita, outro cara de Deus, outro homem de Deus Ó oh, meu Deus, se esse homem está ferido, devo ir embora, sou um levita, não tenho dinheiro Depois, com um o samaritano, um judeu mestiço um que era discriminado pelos judeus, não tinha tanta afinidade com Deus. Viu aquele pobre homem? Olhou, teve compaixão, tratou o homem. Trate desse homem. Vou a Moab quando voltar. Este dinheiro é para cuidar dele. Se precisar, com o celular em seu celular. E assim a história se repete todos os dias. Essa é a história, a história se repete, os personagens mudam. E assim, na proposta americana, acontece todos os dias a mesma parábola. Certa vez, tinha um jovem caminhando pelo centro, brincando com no celular, distraído, estava lá o jovem caminhando. Aí, quando menos espera, o jovem é roubado, agredido, perdeu o primeiro? Qualquer tempo depois, passa um pastor, homem de Deus, fala de Deus, conhece Deus, vê aquele pobre homem lá parado, caído e olha só, olha não faz nada. Qualquer tempo depois, passa o um médico. Mas fala do juramento, que tem o poder que a vida e a morte, o instrumento de Deus. Olha aquele pobre homem. Tenho muita pressa, muita coisa a fazer, tenho que quê? Olha só, olha. Pô, tem que depois ela com o povo, o cara da roça, tá que tem um crescimento assim, vou ensinar a sociedade. Olha aquele pobre homem lá, carinho. E assim fazer alguém. E assim como Jesus fala, é como fazer sempre.